Opa, tudo bem? Nesse vídeo eu vou te falar o que eu considero ser fundamental para dar prazer na cama para as mulheres, ser bem falado por elas e como eu posso te ajudar a aplicar isso na prática e deixá-la babando de tesão por você. Se você não me conhece, meu nome é Davi Ribeiro, eu sou o fundador do projeto EjaculandoControle.com. Nós já ajudamos mais de 14 mil homens a recuperar a autoestima, a confiança e o controle da ejaculação, tendo hoje não só o controle do sexo, como também eles conseguem dar prazer para suas parceiras. Então, antes de contar o que eu considero ser essencial para uma boa noite de sexo, eu queria primeiro agradecer aqui ao Breno Carreira e todo o pessoal do canal Fórmula da Atração pela oportunidade de, mais uma vez, poder conversar com você. Bom, então vamos nessa. Uma das maiores queixas que as mulheres têm é quando ela espera muito para o sexo acontecer. Ela cria expectativa enorme no, enorme no cara. E quando o mal começa, já terminou. O cara ejacula em poucos minutos, não tem controle nenhum sobre isso. Perde a parceira e ainda pode ficar muito mal falado. Todas as amigas delas vão saber do ocorrido, sem falar da autoestima e da confiança que vai lá pro chão. Então, se isso já aconteceu com você, eu quero que você saiba que esse não é o fim e que você pode reverter a situação. Existem formas de você aprender a ter o controle da ejaculação. Isso é fundamental para você conseguir ter a chance de dar orgasmo para as mulheres, e é com isso que eu quero te ajudar aqui hoje. Eu vou te fazer um convite muito especial. E essa vai ser uma rara oportunidade de participar de um evento como esse. Se é que ainda vai estar no ar quando você ver esse vídeo. Nós começaremos a exibir uma série de vídeos especiais que vai mostrar o passo a passo de uma metodologia de sucesso que já ajudou centenas de pessoas a aprender a controlar a ejaculação e hoje ter plena satisfação sexual caso você tenha interesse em melhorar o seu desempenho, ter mais confiança e conseguir ter mais recursos para dar prazer para sua parceira é de fundamental importância que você participe desse mini curso gratuito para isso basta você clicar por aqui nessa página ou no link que vai ter aqui na descrição do próprio youtube assim que você clicar você vai ser direcionado para uma página e depois só vai precisar registrar o seu e-mail e aguardar a mensagem de confirmação da inscrição na sua caixa de entrada. O título do e-mail será, parabéns, a sua vaga está garantida. Se dentro de alguns minutos o e-mail não chegar, não esqueça de conferir na caixa de spam ou no lixo eletrônico, pois eles podem ter caído lá por engano. Vai ser um enorme prazer te ensinar os segredos que 99% dos homens não sabem de como controlar a ejaculação, de como surpreender a parceira na hora H e ser inesquecível para ela. Nos vemos lá. Abraços e...